Eu me chamo Cairósca Navarro, o nome do meu negócio é Equilíbrio Amazônia. Estamos sediados aqui em Alter do Chão, é um balneário próximo à cidade de Santarém, no estado do Pará. Nós fabricamos e comercializamos produtos, e, produtos naturais de cosmética e de higiene pessoal, utilizando somente ingredientes naturais e amazônicos não passa não passa no nossa ficha técnica nada que seja sintética sintético nosso objetivo é aproximar a experiência do ser humano com a natureza ah, os bioativos da Amazônia são fantásticos eles mudam completamente a a, a qualidade da sua pele do seu rosto além de é, as nossas matérias-primas vêm direto das comunidades ribeirinhas, então elas vêm puras. Nós ajudamos também a geração de renda e emprego aqui na Amazônia. Pouca gente sabe, na Amazônia tem 30 milhões de pessoas, mas tem muita gente passando fome ou em péssimas condições nutricionais, inclusive. Então o nosso trabalho impacta bastante isso daí. É, nós gostamos de valorizar a cultura local e também a biodiversidade, Tá? regional da Amazônia e nós sabemos que a pureza e a concentração dos nossos produtos trazem benefícios muito mais rápidos do que os, os, os cosméticos tradicionais tá? nossas praias aqui de é, a, a unidade Fabril está aqui na, tá aqui na beira do rio Tapajós tá bom espero que vocês gostem aí é um projeto bastante interessante equilibreAmazônia.com Nós temos Instagram também